tudo bem? Estive na Papua Nova Guiné em 2016 e uma coisa muito ruim me aconteceu no primeiro dia que eu cheguei. Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. Eu fui para Papua em 2016 e em 2018 também. Mas a primeira vez que eu fui foi um pouquinho assim diferente do planejado. Antes de ir para Papua Nova Guiné, eu estava na Suíça. Depois da Suíça, eu fui para Tailândia. E da Tailândia, meu plano era ir para Papua Nova Guiné. A escala do meu voo da Tailândia para Papua Nova Guiné era nas Filipinas. Então parei lá nas Filipinas, é um, um tempo, e acabei pegando meu voo para Papua Nova Guiné. E aqui eu vou mostrar para vocês essa foto deu embarcando para Papua Nova Guiné nas Filipinas. Foca aí nessa foto para você lembrar que eu vou te contar. Cheguei na Papua Nova Guiné às 5 horas da manhã, era bem cedo, uma pessoa ia lá me buscar, mas ela ainda não tinha chegado. Então, nesse inteirinho, eu acabei saindo uma pessoa muito gentil, uma mulher que estava no voo comigo. Ela veio conversar comigo, me perguntar se era a minha primeira vez ali na Papua, e eu conversamos um pouco. Ela me ajudou a comprar um chip para o meu celular. Ela foi muito gentil, e é assim que os Papuas são. Eles recebem a gente muito bem é, no país deles. Foi bem legal da parte dela ter me ajudado, nesse dia, eu estava bem cansada, então ela foi um anjo realmente ali naquele momento. Ela também até falou, não saia, não, não fique lá fora sozinha, é, por ser né, um lugar novo para você e você não conhece, espera a pessoa que vai me te buscar aqui dentro do aeroporto. Foi o que eu fiz, porque eu cheguei na capital de Porto Moresby e tinha um voo para Monte Hagen, que era a região onde eu estava indo, a região das montanhas. Eu tinha um voo às duas horas da tarde, então eu tinha que esperar é, entre as 5 da manhã até as 2 da tarde ali no aeroporto. Para não ficar esperando, uma amiga ela acabou arranjando né, para uma outra moça ir lá me buscar. E por isso que eu tava esperando essa mulher, essa moça ir me buscar e ela foi. Chegou lá, tudo, ela me recebeu, levou, me levou para casa dela. Ela é papua. Tomamos um café, né, conversamos um pouco e ela então falou, ah, você pode descansar, ficar aqui na minha casa, deitar ali e descansar até a hora do seu próximo voo. Foi realmente o que aconteceu. Uma moça é, resolveu então dirigir para nós me levar até o aeroporto, mas... Antes de ir ao aeroporto, ela precisava parar em uma loja para pegar um uniforme para as filhas que ela tinha. Lá na Papua, as crianças usam o uniforme, então você precisa encomendar e ter o uniforme escolar das crianças. E era isso que ela ia fazer. Ela ia lá encomendar ou pegar. Não lembro muito bem o que ela foi realmente fazer, mas eu lembro que era uniformes que ela foi dar uma olhada. Mas, na realidade, ela perguntou, você quer ir com a gente? Você quer ir lá dentro? É, ver como funcionam as lojas, era a minha primeira vez na Papua, então eu falei, ah, por mim não tem problema, o único problema são as minhas coisas no carro, eu posso deixar minhas coisas no carro? E ela falou, não, não tem problema, vai ser tão rápido, pode deixar suas coisas no carro. É, de manhã, eu já tinha feito o check-in da minha mala grande, então na minha mala grande tinha apenas as minhas roupas, alguns sapatos e as coisas necessárias, né, como roupa, calça, blusa, enfim, as coisas que eu... Eu tinha. E eu estava com uma mochila e uma mala de mão comigo, até eu embarcar novamente. Eu, na minha ingenuidade, num país novo, né, cansada, nem, nem pensando na vida, nem pensando nada, eu acabei vacilando e deixando as coisas dentro do carro. É. Ai, que burro! tá zero pra ele! <risos> e fui até a loja com ela. Conheci a loja, vi o esquema e tal, e nós não passamos nem mais de 10 minutos dentro da loja. Quando saímos, o carro ficou parado em frente à loja, era uma loja grande, então é, você tinha que entrar mesmo dentro da loja, não dava para você ver o lado de fora da loja. Quando saímos da loja, chegamos perto do carro, o carro estava com os vidros quebrados e todas as minhas coisas tinham ido embora. E foi um transtorno, porque a gente ficou tentando ali naquela hora achar o ladrão, né, que não foi possível, com certeza ele já tinha ido embora. E as pessoas que passavam ficavam perguntando o que, que foi e aconteceu. Uma, porque eu era a única estrangeira ali naquele lugar, naquele momento, eu era a única pessoa... É, diferente do povo, então ficou todo mundo em volta perguntando o que aconteceu, parando, e eu transtornada sem saber o que fazer, porque minhas coisas tinham acabado de serem roubadas. Então decidimos ir para a polícia e fazer um boletim de ocorrência. Foi também um transtorno, porque eu não era assim a melhor pessoa falando inglês na época, meu inglês estava bem ruim mesmo, e eu tive que lidar com essa situação com as duas moças que estavam comigo também e elas me ajudavam tentavam explicar o que aconteceu e tudo e a gente tentava ligar para as pessoas mais próximas para avisar que tinha acontecido isso e eu tinha um voo também em menos de uma hora eu tinha um voo então precisa precisava ser rápido e ver como que eu ia resolver aquele problema naquela hora acabei que fiz o boletim de ocorrência a polícia fez um papel é, autorizando a minha entrada dentro do avião para fazer o check-in. Eles deixaram eu embarcar e foi engraçado porque eles deixaram eu embarcar sem nenhum documento. O bom é que eu já tinha feito o check-in antes. Então, eu só tive que explicar toda a situação para eles, que meu documento não estava ali, meu passaporte não estava mais ali e que eu precisava embarcar, porque eu precisava ir para aquela região e eu também queria ir, eu não queria ficar sozinha com duas moças que eu não conhecia, né, tudo bem que elas estavam ali pra me ajudar, mas eu não conhecia elas, né, eu queria ir para a região onde tinha uma amiga que já era brasileira e já mora na Papua há muito tempo, então ela conhece os esquemas de lá. Então ela falou, tenta embarcar e vem pra cá e a gente vai tentar resolver o seu problema. Tudo bem, eu embarquei sem documento nenhum, a única coisa que eu tinha nas minhas mãos naquele exato momento era o meu celular, que foi a única coisa que eu levei comigo, foi no meu bolso, e a minha mala, que estava com as minhas roupas. Mas, infelizmente, eu perdi é, a minha mochila e a minha mala de mão. É, com tudo isso, a gente tentou falar com a polícia depois de um tempo, tentar resgatar minhas coisas, eles não encontraram, e eu realmente perdi tudo, como documentos, passaportes, todos os meus documentos estavam, né, é, juntos na mochila. O meu laptop estava lá, eu tinha tênis, blusa, porque como eu, eu fiz escala em outro país, eu deixava sempre algumas coisas mais importantes comigo para que eu, se eu precisasse usar, então eu teria ali comigo. No fim, foi roubado tudo, perdi HD com fotos de muito tempo, perdi material que eu precisava no tempo lá da Papua também, eu perdi muita coisa, foi um grande vacilo, né, eu fiquei pensando, gente, eu moro em São Paulo, como eu pude vacilar deixando as minhas coisas no carro? Então, foi algo que eu aprendi, né, até hoje, eu penso muito sobre isso, não deixe as coisas no carro, não deixe as suas coisas no carro se você estiver em algum país assim, é, um país mais perigoso ou até mesmo em qualquer país, né? O certo é não deixar nada visível para que ninguém tente roubar é, as suas coisas de dentro do carro. É uma lição para mim e espero que te ajude também te dando uma dica aí para você nunca deixar nada de valor dentro do carro. Mas apesar de tudo isso, apesar de todo esse transtorno, é, eu vi mesmo o cuidado de Deus na minha vida, eu vi a forma que Ele cuida e a forma que Ele provê. Depois de tudo isso, acabei fazendo os meus documentos de novo, lá mesmo na Papua eu consegui fazer o meu passaporte pela Austrália. Os meus problemas a gente foi resolvendo aos poucos, né, no tempo que eu fiquei lá. Depois que eu voltei pro Brasil, eu fiz meus outros documentos e também Deus me deu tudo de volta e em dobro. Então eu ganhei um laptop bem melhor que o que eu tinha, eu ganhei roupa, eu ganhei sapato, eu ganhei muita coisa que eu tinha perdido. Claro que algumas coisas como memórias né, de fotos, de outros países que eu fui, material para vídeo, eu não tinha mais nada. Mas eu ganhei tudo de novo, aos poucos, e... Eu vi mesmo a provisão de Deus. E eu também acredito que foi um livramento de não ter ficado dentro do carro. Poderia é, ter sido esse roubo com, com a gente dentro do carro. E poderia ter sido bem pior. Então, graças a Deus, ninguém se machucou. Apenas perdi os meus bens materiais, que de alguma forma eu resgatei depois. E uma lição aprendida é nunca mais deixar nada dentro do carro e tomar cuidado com as nossas coisas em qualquer lugar que a gente vá. Mas bom gente, é isso. Se você viajar para Papua Nova Guiné, sempre tome cuidado com as suas coisas, né? Se você puder ficar dentro do aeroporto, se você estiver sozinho, acho que vai ser a melhor opção. Ou em qualquer lugar que você acredite que você já ouviu histórias né? como essa, então, é sempre bom a gente se precaver. Foi um erro que eu cometi e que eu não quero que aconteça com outras pessoas. Por isso, eu tô dando meu depoimento aqui nesse vídeo. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou dessa dica né, de tomar cuidado, eu sei que a história foi um pouco triste aí no começo, mas é, com certeza eu considero uma história com um final feliz, porque eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Então, se você gostou, Deixa um like aí nesse vídeo e se você é novo nesse canal, já se inscreve aí, tá bom? Vai ser muito legal ter você aqui com a gente. Mas é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!